Olá meus amigos e minhas amigas Começamos agora mais um vídeo E eu quero passar a mensagem para vocês O seguinte é essa A mensagem que eu quero passar é essa Eu vou fazer aí Dois blocos de cimento Aí nós temos um monte de cascalho Estou fazendo uma reforma o que é que eu quero, Qual é a mensagem que eu quero passar Com esse vídeo É que É muito cascalho jogado fora Em aterros E sendo que se tivesse empresas que pudesse triturar esses cascalhos que é jogado fora, ah, poderíamos economizar um bom dinheiro aí e não, não precisaria tirar tantos recursos naturais da natureza. Que nem areias de rios, né? Pedra de pedreiras. Olha só, então eu vou pegar pouquinha coisa... Olha só, é, é pouquinha coisa que eu estou fazendo. Aí não tem muito não, mas eu tirei o cascalho mais grossos. De fora, de, por cima, deixei os mais finos, lógico. E aí teria que ter um serviço bem mais aprimorado para aproveitar. Mas você vê que em, em pouquinho tempo aí a gente pedeu a areia para fazer dois blocos. E aí ficou muito mais ainda Cascalho, que é jogado aí nos aterros muito cascalho mesmo, caçambas e caçamba, que poderia ser evitado isso. Nisso aí o meio ambiente agradeceria, né? E essa é a mensagem que eu quero passar. O que eu fiz, ficou bom os blocos. Eu estou com eles aqui, qualquer dia. Vou fazer um vídeo deles. E foi só pôr um pouco de esquecimento. Olha, olha conta a conta areia. Do que você vai quebrando Rebo, vai quebrando parede, a areia vai sair né, um pouquinho de areia, né? Porque nem tudo sai inteiro, né? Olha só. Tirei o grosso aí, ó. E fui peneirando. Lógico, não deu para pegar tudo, tudo, né? Usei aí uma cadeira, um banquinho, né? Para não forçar a coluna. E é isso aí, minha gente. Fica aí com o restante do vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostar, se inscreve, indica aí para os parentes e amigos, em rede de WhatsApp. Estamos aí tanto com o canal Robin do Zé como com o canal Zé Maria Lima. Isso aí eu achei legal aqui do Zé porque é uma, uma, conscientização, uma conscientização, né? Se nós aproveitássemos muitas coisas, que nem ferros, nem todos ferros que às vezes a gente pode aproveitar, são areia, né? E coisas que podem reciclar, gente. Seria bom que a gente reciclasse, porque o planeta está gritando, né? Temos aí o efeito global, aí muito sério, onde tá, o, a atmosfera está esquentando muito, as geleiras derretendo. Tudo isso são recursos naturais. Ah, Zé, o que, é que tem a ver com a areia? Não, não. eu Estou falando de mensagem da gente reciclar produtos naturais, entendeu? E assim, é a madeira que tão, as árvores estão sendo cortadas, tudo isso nós temos que reciclar. Nem toda madeira que às vezes está velha pode ser jogada fora. Em breve eu vou fazer aqui uma mesa com as tábuas que eu comprei para construção. E agora eu terminei aqui a construção, tem os eucalipto, e eu vou fazer uma mesa de eucalipto e vou fazer um restante de madeira que ficou. Uma mesinha pequena que a gente pode aproveitar, se eu fosse jogar fora, eu iria jogar a madeira fora E ia ser um gasto E com isso eu vou pegar essa madeira Vou lixar, tirar todo o concreto O cimento que tem nela, né E vou fazer um efeito nela Eu já fiz um tempo atrás No canal Zé Maria Lima no também. E é isso aí gente Ficamos por aqui, espero que vocês gostem Um forte abraço Vocês se inscrevam no canal se não é inscrito E vamos que vamos, tá bom? Então fica aí com o resto do vídeo Olha, olha só aí Aí é os dois blocos que a gente colocou aí, né? A gente fez os dois blocos aí, ó. Aí fez, fez levezinho, ó. Como é com um cascalho é muito grosso, os blocos não ficou, quebrou um pouquinho, mas ficou perfeito, gente. Isso aí quebrou um pouquinho, mas não tem nada a ver. Olha só. Essa aí foi a forma que eu fiz. Eu fiz uma forma, peguei, um, um, comprei uns ferros, fiz uma forma. Então, é isso aí, gente. Estamos no canal Rob do Zé. É mais pra viagem, essas coisas da natureza, né? E temos a Maria Lima Construções. Mas aqui a gente põe um vídeo aí no Rock do Zé pra vocês... Alguma... Tem gente que gosta desses, desses vídeos. Outro dia eu coloquei uma ferramenta, me rendeu aí um milhão de visualizações. As pessoas gostaram. Olha só. E a gente vai pôr para vocês aí... Aí, para dar um... Como é que diz? Uma distraída, né? Para um, um, misturar um pouco de conteúdo, isso é sempre bom. Olha só, um bloco quase perfeito. Esse bloco muito resistente. Eu tenho duas formas dessa Aí, é assim, para quem não tem, tem lugares, gente, eu vi essa forma de bloco, por, por quê? Tem lugares que não tem bloco desse aí para vender. Que nem no Pará, onde eu fui na casa da minha mãe, não tinha desse bloco. Por isso que eu fiz. Lógico, eu copiei do bloco de cimento que eu trabalho aqui em São Paulo, que é três furos, né? Eu fiz uma cópia, um molde, né? É, essa forma aí eu fiz. E é isso aí, gente. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve quem não é inscrito. E vamos que vamos aí. Não esquece, Rob dos, é Zé Zé Maria Lima. Fui. Tchau, tchau.